Fala galera, beleza? Vamos para mais um vídeo Bom gente, no vídeo de hoje estou trazendo uma novidade Um conteúdo que eu nunca pensei em trazer E hoje estou aqui para trazer esse vídeo que vai ser muito top Muitos youtubers já trouxeram esse estilo de vídeo E hoje eu também estou aqui para trazer Pois eu não sou exceção Eu não estou de fora, não vou ficar de fora Então deixa seu like Não se esqueça de ativar o sininho Compartilhe e se inscreva no canal. E galera, novidades, página nova. Aí, beleza? Então vão lá no Facebook e pesquisem. Gui Palmieri. Eu acho que só tá com I, mas vai ficar aqui o link. Então corram lá e compartilhe com todo mundo, beleza, gente? E o vídeo de hoje, como eu falei, não vocês ser são entre os youtubers e vim trazer também, é as provas e suas respostas mais engraçadas que tem no mundo. Que são respostas que você, vocês também vão dar as notas, ok? Hoje eu, hoje vocês serão os professores Então, deixa aqui nos comentários as notas e o porquê das, dessas notas Beleza gente? Então, bora pro vídeo? Bora pro vídeo! Então gente, bora começar as respostas das provas? Só tem respostas engraçadas e hoje eu estou vendo que eu vou militar Então, bora começar logo! Primeira prova! 3 O QUE SÃO Comensais? Essa foi a pergunta, agora a resposta, são grupos de feiticeiros liderados pelo Voldemort para derrotar o Harry, mas o certo é Comensais DA MORTE. Ah, eu já vou começar do Minha Nota, tá? Minha Nota é 1. Por que, gente? É... Gente, eu vou confessar uma coisa aqui, mas não queiram me xingar, tá bom? Eu amo muito vocês. Eu não gosto muito de Harry Potter, Porém, eu sei alguma coisa da história. Se eu falar alguma coisa errada aqui, vocês me corrijam nos comentários. Primeira coisa, o aluno ou aluno Não são grupos. É um grupo, se eu não me engano. É um grupo que é liderado pelo Voldemort. E, gente, é Voldemort, não Valdemort. É Voldemort. Eu acho que ele escreveu certo, Voldemort. Voldemort. Mas... Eu acho que tem um U aí, então eu não sei ao certo. Eu já eu estou irritado já logo de começo do vídeo. Pronto, já passou. Então é Voldemort, morte, tá? Não Voldemort morte. E eu dei um U só por só por ter acertado o mais, tá? Porque gente é mais sem I, tá bom? Mais com I é quantidade, né? É, acertei Mais com I é quantidade, beleza? Então Nesse caso, quando você for colocar no meio de uma frase, é mais. Muito obrigado. E bora para a próxima prova, porque já comecei limitando. Então. Prova de governo. Eu tenho certeza que isso aqui é prova de governo. Eu conheço muito bem a prova de governo. Luciana marcou os um números de 1 a 9, em uma circunferência, como na figura. A partir do número 1, ela começou a pular de 4 em 4. Em documentação. No primeiro pulo, ela foi do 1 ao 5, no segundo, do 5 ao 9, no terceiro, do 9 ao 4. E assim por diante, depois de pular mil vezes, em que número ela parou? Ah. Letra A, 1, B, 2, C, 3, D, 4, E, 5, e é criada pelo aluno F, Luciana é doente. Concorda? 10. É um 10. Sabe por que é um 10? Porque essa Luciana poderia estar fazendo o quê? Brincando Tenho certeza que essa menina deve ter uns 5, 6, 7 anos Ela poderia estar brincando Tem uma outra questão Desse mesmo estilo Só que é uma outra pergunta Só que é a mesma coisa É o mesmo mundo Vocês vão entender mais pra frente Mas a Luciana poderia estar fazendo o quê? Ajudando a mãe Brincando, assistindo Assistindo meus vídeos Se vira Mas Vou pegar uma folha Desenhar tu um Desenhar um círculo, coloca um, dois, três, quatro até o móvel, vou ficar fazendo o quê? Vou ficar pondo de quatro em quatro casas pra fazer o quê? Eu fico indignado com essas coisas. Tem tanta coisa para fazer em casa, lavar uma louça, brincar, vai pegar sua boneca, vai pra rua. Apesar que a rua tá perigosa hoje em dia, não vai não, tá aqui. Mas não tem alguma coisa pra fazer, menos ficar fazendo isso. Então para você aluno é 10. Próximo torne. 2. Ordene a sequência da passagem do ar pelo sistema respiratório. Laringe, cavidades nasais, parenge, brônquios, alveolos, alvéolus. a ah, Traqueia, brôquiolus. Depois indica qual delas é comum ao sistema digestório e respiratório. E onde ocorre a hematose? Vamos para a resposta do aluno. Jesus. Porque Jesus é a resposta para tudo. <risos> tá. Não é a resposta da professora que está aqui do ladinho. Então, vai orar para ele te passar de ano. É, então, gente, vamos comentar tudo isso daqui. Pessoal, concordo com a professora. Porém, eu concordo com o aluno também. Jesus é a resposta para tudo. Porém, nesse exato momento, você não estudou e quis fazer gracinha. Bem feito. Agora, ó, esse é o aviso da professora. Então, vai orar para ele te passar. Alunos, quando, né? falarem para vocês para vocês estudarem, estude, porque se não, a professora vai chegar e falar assim, olha para Jesus para te passar, e a vergonha, então é, pelo amor de Deus, próxima pergunta, próxima prova, né? pergunta é outra, Guilherme. é outro vídeo, qual a função do coração sofrer? Por que a professora deu errado? Não entendi, tinha que dar 10, e passar anos e anos seguidos aí, a função do coração, além de bombear sangue pro, pro corpo, é sofrer. Tá? A minha amiga sabe muito bem isso. Ela, ela vai me matar quando ela ver esse vídeo. Ela vai me matar quando ela ver esse vídeo. Mas ela, ela vai se identificar com esse vídeo. Porque é sofrer. Erradão não tá. E é 10, tá? Sem justificativa. É 10 e então ainda passa os outros anos seguidos. Tenho certeza que isso aqui é prova de biologia. Desenho no quadro abaixo um dos tipos. Um dos tipos de esponja. E identifique três partes, componentes do seu corpo. 3P. 3P deve ser três pontos. Ele desenhou um bom de esponja. Errado está? Não está. Mas vamos ver a resposta da professora. Eduardo, prova é um documento. É um ponto final minha gente. Prova é um documento. Tanto ela como a professora merecem mais respeito da sua parte. Olha. Eduardo, você foi muito engraçado, tá? Porém eu concordo plenamente com a professora. Não pela parte do desenho, porque o desenho ficou muito legal e ele desenfondo. Mas, interpretação de texto, galera. E identifique três partes. Para continuar a piada, pelo menos colocasse, por exemplo, identificasse as partes do corpo. Braço, ombro, barriga, olho. Sei lá, identifica três partes. Mas continua a piada. Eu vou dar um para ele só por causa, só porque ele não continua a piada, tá bom? Aí não gostei muito da piada, porém a professora está certa Alunos não façam piada na prova da professora Pessoal, voltei! Meu... Minha irmã chegou hoje da praia Da Lago de Olha só o que ela trouxe pra mim colocar no um cenário Uma fofa, né gente? Da vila bela, ó Aqui ó, bela, aí, bela. Vocês vão conseguir ver E ela trouxe isso aqui pro meu pai Porém meu pai sempre deixa as coisas assim, cenário aqui, que é bonitinho E eu vou colocar aqui, ó eu Vou colocar aqui, depois eu coloco a mãe pra lá pra cima Mas vocês vão ver aqui, ó Deixa eu colocar aqui Pronto, está aqui no cantinho dela. Talvez eu mude ela para cima, talvez eu tire aqui, talvez lá para cima. Vou decidir, gente. Depois eu preciso fazer uns comentários sobre isso daqui, ó. Então vamos aí. Então vamos voltar para a prova. Prova. Questão 1, um. O que se pode afirmar a respeito desse gênero textual? Tenho certeza que é uma interpretação de texto. Então vamos ver o que o aluno respondeu. Pelo jeito já tomou zero, só para aprender. Antes de corrigir, sugiro que olhem a resposta do afundo, pois concordo com ele. Não, gente, vamos lá, né? Eu não estou induzindo ninguém a colar. Hum. Gente, alunos, alunos, não colem nas matérias, estudem muito, tá? Mas se for para colar, cola direito para o mesmo, meu amigo. Ou minha amiga, eu não sei quem que foi que escreveu essa resposta. Agora, antes de corrigir, sugiro que olhe a resposta do Afonso Não é mais fácil ter pedido a resposta para Afonso? Pelo amor de Deus Tenho certeza que o Afonso é o aluno mais esperto da sala Eu falo mais esperto, mas a questão não é ser mais esperto A questão é que ele explica mais, tá? Então, todos somos espertos é, basta, Todos somos espertos, basta estudar mais, gente Então, o Afonso é o aluno que estudou mais ao invés dessa pessoa tentar tomar esse colar, não, faz esse zero assim. Mereceu zero? É um zero meu também. Daria mais uma chance? Daria mais uma chance, porém mereceu zero. Se fizer na próxima prova, aí é 0,000000 e é a prova na matéria inteira. Próxima prova. Fale ou desce em mim sobre as características de um vírus envelopado. Envelopar é, envelopado. Vírus, tá parecendo um coronavírus. envelope Acho que tá escrito, escrito envelope, tá gente? Não sei, mas acho que é envelope Ficou legal Nota 10 Eu daria 10, só pelo desenho bonitinho Porque é falou pra desenhar Ele desenhou o que ele acha que é Tenho certeza que é uma criança pelo desenho Apesar é que meu desenho é paletinho, né? mas tá bom Mas eu tenho certeza que é uma criança Agora eu só daria 10 Daí é 9,5, 9,5 tá? Porque olha a carta Nome, endereço, cidade e pelo que eu tô vendo ali, é gente, é um século. Não, olha, foi incrível. Não, certo. Eu daria um 10. Ainda passaria dois anos seguidos na minha matéria. E colocou o selo, galera. Quem desenha o um selo? Eu, quando fazer fazia minhas cartas, não colocava nem selo. Aí tem o vírus aqui do lado. Esse vírus poderia entrar nesse envelope e a gente para pro espaço. Não aguento mais esse vírus. Crê em Deus que esse vírus logo, logo acaba. Próximo, próxima prova. Bob tem 36 doces. Peraí, eu acho que isso aqui é prova de governo, ou é alguma prova de site, sei lá. Até, pode ver que tá até escrito teste. Bob tem 36 doces, comeu 29. O que Bob tem agora? Diabetes. Errado? Não tá, O que Bob tem agora? Diabetes. Se ele tinha 36 doces, comeu 29, ele tinha diabetes. Eu sei que essa é uma resposta certa. A resposta certa seria 7 doces. Porém, entretanto, no caso, eu vou defender o aluno. Os professores não foram, é, não posso dizer, não, não especificou, porque ele poderia ter colocado quantos, com quantos doces Bob ficou, quantos doces ainda Bob tem, mas não. O que Bob tem agora? É diabetes. Errado não tá. Vai se tornar um médico. Não sei qual é o médico que cuida de de diabetes, mas vai se tornar um médico. Mas a gente sabe que a resposta era 7. Porém, entretanto, no caso, defendo o aluno, daria 10. Ainda ele é lá cumprimentava. E falava, ó, você vai passar todas essas matérias. Gente, acho que eu só estou dando 10 aqui. Não, já dei... Acho que já dei um um sei lá. É Revistem aí no vídeo e me falem depois quanto, quantos 1 um eu dei. Ou quantas notas abaixo. Próxima prova. A altura de um jogador de basquete é de 180 centímetros. Qual a sua altura em metros? A minha altura é 1,72. Bem feito. Sabe por que bem bem feitinho? Eu não falo nem por causa da interpretação de texto, tá? <risos> mas eu tenho duas observações aqui. Primeiro, 180cm, 180 eu tenho 86cm, sou maior que um jogador de basquete. Vou me tornar um jogador de basquete. Oxi, eu tô falando Porque eu sou maior que um jogador de basquete. Eu sou maior que um jogador de basquete. O cara é uma tampa perto de mim. Tá, isso eu girei, mas é pequeno parte de mim. Agora, a outra observação. Você, aluno, ou você aluna. 1,72m. Mm. MM é aquela balinha. Não quer ver, gente? Cada ruim. Cada ruim, seus olhos não dá. Mas sério, Por que MM? Você tem milímetros. Se eu não me engano, é milímetros está em MM. É centímetro. Pelo amor de Deus, zero. E ainda mandava um bilhete para a mãe. Não sei se existe mais, mas não deve se é Vamos lá para a próxima prova e essa eu tenho certeza que é governo também. Na igualdade eu ao quadrado, é igual a meu. Entendeu? As letras E, N e U representam algarismos não nulos. Nessa expressão, eu é um número de dois algarismos. O meu é um número de três algarismos. Qual é o valor do N mais E mais U Tá, vamos ver A, ah, 10, B, 11, C, 12, D, 13, E, 14 Agora vamos para a resposta do aluno E quem disse que isso é problema mesmo? Eu daria zero Daria uns tapas Jogaria para diretoria e ainda pediu uma semana de suspensão. Só pela piada da ruim, porque ele tenta fazer uma piada em cima disso. Tá? Não foi engraçado igual as outras. Só por ser ignorante e por ter respondido mal a essa prova. Eu daria zero. Tenho certeza que isso tinha prova de, de governo. Então, mas eu olharia a prova na hora que eu disse. E quem disse que isso é problema meu, eu pegaria, mandaria para diretoria e falaria: eu expulso esse é Ou menina. Pelo amor de Deus, piada ruim, piada ruim, ignorante, zero, é mais do que zero, era zero, vocês entenderam eu estou muito irritado depois dessa Vamos para a próxima prova, essa aqui é prova normal, um Onde fica o Egito? Na Grécia Antiga, Um Santo Cristo, mais um professor religioso na Grécia Antiga, santo cristo, pelo amor de Deus, na Grécia Antiga Eu não tenho nem o que comentar É um zero Um não Eu sei que tem como editar, pera aí gente, agora Eu tô até, te... não Vou editar aqui, ó. vamos editar aqui essa imagem Pera aí gente. Zero, de azul Gente! Gente! Ele merece esse 0,00000. Pelo amor de Deus! Que piada ruim! Nossa! Piada não! Só que ele não foi nem piada, ele tá... Eu espero que ele tenha feito uma piada! Eu espero sinceramente que ele tenha feito piada! Porque se ele não fez, tá feia coisa, meu amigo! Você tá faltando muito na fotografia! Próximo prova. E esse aqui não vou quer aproximar mais do que ele Tu é cego! Ah, gente, deixa eu fazer uma observação aqui Essa era a prova que eu falei pra vocês que é a mesma da Luciana é, é o mesmo mundo, tá? Após lançar 2014 vezes uma moeda Antônio contou uma caras Continuando a lançar a moeda quantas caras seguidas ele deverá obter para que o número de caras é fique igual a metade do número total de lançamentos. Agora a vai ver né, as questões: A, 10, B, 15, C, 20, D, 30 e 40. Que é são alternativas. A criada pelo aluno, Antônio e o presidente que Psiquiatra. 10? Não, peraí. Não, peraí. Isso aqui é até de caneta azul. 10. Ah, mais, mereceu, errado não tá. Antônio, é o mesmo caso da Luciano, peraí gente, deixa eu pagar meu um... dinheiro aqui Paga, paga, paga, paga Não quer pagar, pagou, é, é o mesmo caso da Luciano, ele precisa de um psiquiatra gente. pô, não tem nenhuma coisa para brincar, não tem um celular para assistir, um vídeo para assistir é, em vez de no meu canal assistir, ficar lançando moeda pra ver, descobrir quanto que precisa de lançamento um orçamento pra igualar, quanto não sei, não sei o que Vai assistir os vídeos do canal, tem muitos vídeos aí legal Estamos melhorando cada dia mais, mas tem muito vídeo aí muito top Assiste, sei lá, o também, o Castanhari, Felipe Neto, o Lucas Neto Sei lá, tem muitos Youtubers por aí, que vocês assistirem, vocês vão me assistir Vocês vão me fazer isso pelo amor de Deus, eu, eu me digo mesmo. estou tô falando errado. Não quero nem saber. Estou indignado. Vai brincar, sei lá, lavar maluco com sua mãe. Vai em uma casa com sua mãe. Você você não pode dar a mãe saindo mesmo junto. Vamos psiquiatra juntos, aliás. Aí ó, até bugou meu computador. Aí ó, tá vendo? Tá vendo o que vocês fazem, então? Próxima questão. Duas pessoas pintam então, um metro quadrado. Separadamente. Tem tempos que diferem de um minuto. trabalhando juntas, elas pintam 27 metros quadrados por hora. E o quê? Como? Gente, já bugou eu aqui em cima. É, tá bom. Quanto tempo, leva é a pessoa mais rápida para pintar 2 metros quadrados? O que eu queria saber disso? Não sei, sou de Daria Dali, 7, um só para passar. Tá? Mas tá certo? Exato! Se ele não sabe, ele tem que responder o que ele sabe. Ele é de humanas. Aí vai lá e pergunta pro cara alguma coisa de humanos, Ele erra também. Por quê? Porque não estudou. Porque eu também não lembro como que faz isso. Mas eu sei que isso aqui é fácil. Tá bom? Próxima prova. Encontre o X. A mala faz essa questão. X. Aí 4 centímetros, 3 centímetros. Ele está aqui. Ou oh, será que não? Gente. Era para ser provas engraçadas, não provas que iriam evitar. Mas deixa eu fazer uma, uma questão aqui. Deixa eu fazer uma questão, sou professor agora. Deixa eu abrir um, um parênteses aqui. Esta questão é a questão mais fácil que tem no mundo, de encontrar o X. Tá? Eu estudei muito isso na faculdade, estudei muito isso na, no ensino médio. Mereceu um X? Mereceu um zero? Mereceu um F? Mereceu expulsão? Mereceu suspensão? Se reprovar 5 anos seguidos, era só encontrar isso, não precisava fazer piada nenhuma. Bem feito. Daria 0,0001. Esse 1 não sei por que, que esse 1 também. Só pelo ponto tá aqui, pela população certa aqui. Eu acho que também tá errado, mas tá bom. Vai estudar, mano. Matéria é fácil. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like, ativem o sininho e se inscrevam no canal. Compartilhem com todo mundo e corre lá na seguir a página. Vou deixar o link aqui embaixo. Agora, uma pergunta, gente. Eu coloquei esses piscas-piscas, que né? são leves, na verdade, que ainda não comprei minha fitas de leve. aqui. Meu pai falou que está aparecendo uma árvore de Natal. Deixa aí nos comentários o que está que aparecendo para vocês. Tá bom? E me fale, e dê ideias para colocar mais coisas nos cenários que eu vou arrumar para colocar. Beleza, gente? Então foi esse vídeo. Espero que tenham gostado. Valeu, valeu e até mais.